Para mim é estar sempre atenta, não, não, não, não. É, olhar no olho de todo mundo quando você estiver passando, não se encolher quando você anda e quando você se sente em perigo, que é algo que é ensinado pra gente sempre a se encolher, e isso é completamente equivocado. Pra mim, a situação é, você tem que se impor, você tem que ter uma postura, você tem que olhar no olho, você tem que mostrar, porque o olhar intimida muito. Então, pra mim, eu acho que o primeiro passo é se impor e olhar no olho da pessoa. A gente não pode ir pelo caminho fácil quando acontece esse tipo de, de violência no espaço público, principalmente quando a, contra a mulher, que é pedir mais tipificação penal, criminalização ou mesmo linchamento físico das pessoas. É, a gente como um grupo a gente não acredita nisso. A gente acredita que o caminho mais eficiente é cortar a cultura do estupro e para cortar ou bloquear a cultura do estupro as mulheres têm que de alguma forma se organizar. Então é importante que as mulheres identifiquem quando é um assédio, quando é uma violência, é importante que elas se sintam seguras para responder, é importante que elas saibam como responder. É, o espaço de segurança, no caso, a gente tem que sempre Colocar a distância dos nossos braços, né? A distância que você consegue reagir e que uma pessoa não consegue te acertar. Esse é o seu espaço de segurança e também o espaço de segurança é o que você se sente confortável de alguém chegar perto de você. Quando você tem filha mulher, você já tem que se preocupar com tudo, entendeu? Você tem que ficar o tempo inteiro em cima, o tempo inteiro em cima. Eu não deixo sozinha pra escola, eu pago alguém pra levar. Sempre tem que ir. você tem que pensar sempre antes. Entendeu? Você não pode deixar. Entendeu? Eu confio nela, mas eu não confio na sociedade. Então. O nariz, você faz uma. a gente chama de pata de urso, né? Pra cima de baixo pra cima. Ou se uma pessoa tá muito perto de você, te agarrou, você li libera um braço seu, coloca aqui e dá uma, umas marretadas, que a gente fala, né? Até a pessoa soltar ou quebrar, enfim, descendo né, garganta, garganta é um, um ponto muito bom, muito sensível, você faz um um com a mão e você acerta essa parte daqui desse ossinho no gogó da pessoa. Lógico que é importante, assim, as mulheres tem que se unir, porque tipo assim, tem as pessoas que se sofrer vai falar, tem gente que fica calado, tem gente que não tem, tem vergonha de falar tem mulher que apanha em casa, fica com vergonha de contar, entendeu? Isso acontece toda hora, toda hora. E não é uma questão de classe social. Acontece toda hora com todo mundo. Porque se a gente personaliza o problema em um doente, em um homem, a gente esquece que o machismo é uma forma de articular a realidade que todos os homens se beneficiam, e até algumas mulheres também, né? Então... Se a gente personaliza que ele, o, o Diego, é o cara doente que faz isso, a gente esquece que uma em cada três mulheres sofre violência quando pega o transporte público. Então a gente pode inferir que são vários homens que praticam essa violência. E esses homens, eles estão na nossa casa, eles estão passando aqui atrás agora. Eles são amigos de vocês, eles são... Pode ser meu irmão, pode ser meu companheiro, pode ser meu ex-companheiro. Eu dou aula de defesa pessoal para mulheres que foram agredidas, eu dou, é, elas foram estupradas, agredidas, violentadas de diversas formas, perseguidas. E isso acaba com a vida de uma pessoa. Isso acaba com a postura de uma pessoa, isso estraga a vontade dela sair de casa. Sabe? E é muito triste ver a recorrência que isso acontece e como não é feito absolutamente nada pra mudar. Então acho que todo o caso está montado de um jeito pra gente não lembrar que é uma discussão muito mais profunda, muito mais difícil de fazer, porque é com os nossos companheiros, que é uma discussão sobre machismo.